Esse vídeo é praticamente uma continuação do vídeo que eu fiz sobre os ciclos da bolsa Mas dessa vez eu quero falar um pouquinho mais sobre como saber se a bolsa tá cara ou se ela tá barata Bom, obviamente que não existe uma fórmula mágica e muito menos uma certeza absoluta sobre como os preços das ações na bolsa estarão no futuro Afinal de contas, se tudo fosse fácil assim, todo mundo seguiria essa fórmula e no final ninguém iria ganhar nada mas existem alguns indicadores, muitos deles que até representam uma caricatura da sociedade Que podem dar uma dica ou uma ideia para sabermos se estamos perto do topo Ou seja, se as ações estão caras ou se estamos perto do fundo do poço Ou seja, se as ações estão baratas Esse resuminho que está aparecendo aqui na tela eu encontrei no Twitter de um dos maiores gestores de fundo do Brasil, o Henrique Breda E achei que seria bem interessante compartilhar isso aqui com vocês Aliás, é uma excelente ideia sempre ter uma listinha dessas do seu lado antes de pensar em investir em qualquer coisa. Apesar dela ser bastante intuitiva, eu vou explicar brevemente como é que ela funciona. Se o desemprego no país está alto, é porque muitas pessoas estão disputando uma vaga de trabalho. Isso significa que o mercado tende a estar barato Afinal de contas, as empresas durante as crises Costumam controlar mais os seus gastos E ainda conseguem contratar mão de obra bastante qualificada A um preço mais baixo Em contrapartida, se não há mão de obra disponível Isso é sinal de que o mercado está caro Se a confiança dos empresários e consumidores está baixa O mercado tende a estar barato Já quando estão otimistas e confiantes Tende a estar caro quando tem muitas notícias nos jornais ou pessoas dizendo que o nível da bolsa está alta ou baixa demais É sinal de que a bolsa está barata Já quando essa preocupação é baixa, é bom ficar esperto porque é sinal de que está caro Se o crédito bancário está escasso, ou seja, se os bancos não estão emprestando dinheiro, o mercado tende a estar tá barato Já quando tem banco laçando cliente em cada esquina para conceder empréstimo, pode apostar que tá caro se a quantidade de IPOs, ou seja, a quantidade de empresas abrindo capital na bolsa de valores é baixo, ou uma ou outra por ano, isso pode até não dizer muita coisa. Mas se tem IPO toda semana, como em 2007, então, isso mostra que provavelmente o valor dessas empresas está caro demais, já que os próprios empresários de forma generalizada estão vendendo. E se tem muito empresário vendendo suas empresas, é porque eles devem ter um bom motivo para isso né. Quando o uso da capacidade das indústrias está baixo e com grande ociosidade, o mercado tende a estar barato. Afinal de contas, é muito mais fácil e barato você aumentar a carga horária ou a produtividade de um trabalhador ocioso do que contratar mais um funcionário. Já quando as indústrias estão trabalhando a todo vapor e com capacidade inteira tomada, o mercado tende a estar caro, já que a empresa não tem mais para onde expandir. Se o destino do dinheiro dentro das companhias está sendo usado para reduzir dívidas e gerar dividendos, então tende a estar barato. Agora, quando estão aumentando os gastos com investimentos e fazendo aquisições ou fusões a rodo, o mercado tende a estar caro. Quando o Brasil é considerado irrelevante pelo resto do mundo, está barato. Já quando é um exemplo a ser seguido, quando acontecia com o Brasil em 2009, então está caro. Quando todo mundo diz que investir na bolsa é muito perigoso ou arriscado demais Isso é um bom sinal de que ela estaria barata Mas quando até o Zezinho da esquina está recomendando comprar a bolsa Provavelmente ela está cara. Se os preços de commodities como petróleo, soja, carne, aço e por aí vai Estão baratas ou longe de suas máximas históricas Como aconteceu em 2016 Provavelmente o Brasil está barato também Já se as commodities estão atingindo as máximas O Brasil tende a atacar Lembrando que o Brasil ainda é um grande exportador de commodities Se a quantidade de gênios do investimento surge em cada esquina Dizendo que conseguiram multiplicar o seu patrimônio em várias vezes Isso significa que provavelmente a bolsa está cara Aliás, isso é bem parecido também com aqueles vendedores de Telex Free Quando começam a brotar de todos os lugares esses pseudo-gênios do investimento Pode ficar com o pé atrás, porque o mercado tá caro já quando são raros os investidores que realmente enriqueceram na bolsa, então tá barato. E por último, mas não menos importante, se na hora de contratar um estagiário ou um recém-formado, o principal interesse pela vaga é a oportunidade de aprender, o mercado tende a estar tá barato. Já se a primeira pergunta do cidadão é saber sobre o bônus que ele vai receber no final do primeiro ano, então tende a estar tá caro. Portanto, de uma forma bem resumida, esses indicadores tendem a ser contrários ao pensamento da maioria. Mas lembrando mais uma vez de que isso são apenas indícios e não provas irrefutáveis. E esses indícios podem ser muito úteis para ajudar a nos policiarmos. Assim, se por acaso estivermos muito comprados em bolsa e essa série de indicadores ou indícios estiver indicando que o mercado está caro, então é melhor começarmos a reduzir um pouco as nossas posições e garantir o lucro. Afinal de contas, lucro bom é lucro no bolso. E esse mesmo raciocínio também vale para sabermos se esse é um bom momento para se entrar na bolsa. Pois se esses indícios estão apontando que o mercado tá barato, então talvez seja uma boa ideia começarmos a comprar algumas ações pensando no longo prazo. E aí, quer mais dicas como essas ou que eu fale sobre algum outro assunto específico? Então deixe seus comentários aqui embaixo. Fui!